Então, é-nos pedido para exprimirmos a área da zona sombreada. Vamos lá ver. Dizem-nos que de d que é a distância de a, que é esta que aqui está, é 4x². E de c a d, que é a distância de c até d, vai ser o 2y. E vamos lá ver. Então, a área da zona sombreada há de ser o quê? A área deste grande, dele todo, menos a área deste branco que aqui está. E é assim que se vai calcular a área da zona sombreada. Então, vamos lá ver a área do ABCD, que é do grande, menos a área daquele branco que ele está. Então, vamos lá ver a área do BCD. Já sabemos que um dos lados é 4 x e que o outro é 2y. 4x² vezes 2y, no produto destes dois monómios, há de ser o quê? 4 vezes 2 dá 8. O x² não tem mais ninguém para se juntar e o y também não. Ficará 8x²y. Seguida a área do branco. Já sabem que um dos lados do branco é x² e o outro vai ser 3x. Então, fazemos o produto do x² vezes o 3x. x² vezes o 3x fica 3. Quanto é que será x² vezes x? As bases são iguais. Aqui este x é como se tivesse o número 1 aqui. 2 mais 1 dá 3 e ficará 3x³. Agora basta fazer a subtração dos dois. Então ficará 8x ao quadrado de y, menos 3x ao cubo. Podemos uh, fazer a uh, mais alguma coisa aqui? Não. Porquê? Porque os monómios não são semelhantes. Logo não se pode fazer nem a soma nem a subtração. Deles.